A internet, e eu achei um anúncio do Rebelião 12 Horas que prometia que você ia conseguir ter resultados em um lançamento, né? Fazendo vendas mais rápido do que as pessoas conseguem em 30 dias. Eu não acreditei nisso, muito menos a minha esposa. Mesmo assim, eu criei uma conta para ela na Hotmart e uma conta na Monetize. O resultado que eu quero te mostrar é da conta dela, porque como ela não acreditava, eu fiz questão de ter esse resultado na conta dela e só na conta dela em um dos nossos primeiros lançamentos a gente fez 25 mil reais e só na monetiza a gente vendeu quase um milhão de reais o que nos gerou mais de 360 mil reais limpo de comissão no bolso